Roberto é zelador no campus avançado Carmo de Minas. Responsável pelos serviços de manutenção, seu dia a dia é marcado por muitas atividades. Porém, uma delas é especial. Eu gosto muito de flor também, gosto de plantar flor. Então, é a parte que eu mais gosto é a jardinagem. Fiz uma estufa aqui de flor de muda que eu mesmo, eu mesmo fiz aqui, não, não tem flor nenhuma comprada aqui, foi tudo que quem fiz, já mudou bastante. Já mudou o porque aqui não existia flores, aqui não existia. Aqui é o que eu falei, existia só aqueles pingos de ouro, era tudo árvore ali de metro e meio, quase dois metros, que eu pudei, fui abaixando e fiz a arturinha certa. Era o que tinha aqui, mas flores, roseiras, coisa, não tinha nada. A ligação de Roberto com o IEF Sul de Minas vai além do trabalho. Começou como caseiro, quando a área ainda nem era do Instituto, para depois ser contratado como terceirizado. Eu aqui nesse lugar, para mim, eu, vivendo aqui, eu tô num paraíso. Eu adoro aqui, estou num paraíso. A sensação também é compartilhada por Iraci, servidora do Campus Muzambinho. Seu serviço é manter funcionando bem o refeitório do Campus. Iraci controla o estoque, para não deixar que faltem os alimentos que são preparados ao longo do dia. E é bem corrido, porque o horário do almoço, por exemplo, que é das dez e meia, meio e meio passam quase 800 pessoas aqui. Quando não passa, né? Quando não passa de 800 aqui dentro. Então é é muito corrido. E a gente está sempre é, é ajudando, orientando. Tá faltando, ó, oh, tá faltando um temperinho aqui, ó. Oh, por que que acontece uma coisinha assim? Acontece uma coisinha ali. O instituto é aqui para mim é, é a minha vida. Eu eu amo trabalhar aqui, eu gosto do que eu faço, né? Eu estou aqui há 27 anos, dentro do mesmo setor. E para estreitar ainda mais essa relação, em 2015, Evandro, filho da Iraci, também se tornou servidor no IEF Sul de Minas. Dentro dessa instituição, eu passei uma parte muito é, grande e muito bonita da minha infância. Que você é, é natureza, é o pessoal se cumprimentando, como diz minha mãe, o aluno chega, às vezes fala de um problema. Minha mãe já acolheu aluno da escola agrotécnica lá em casa, hum. assim, de ficar um, dois meses lá, porque não tinha como voltar para a terra natal dele. Então, tudo isso sendo colocado na vida de uma criança vai refletir... Na, na, na imagem que essa criança tem depois da sua vida profissional e nas suas coisas. Quando foi criado, o Instituto Federal do Sul de Minas possuía cerca de 350 servidores. Dez anos depois, são mais de 1.700 profissionais, entre docentes, técnicos administrativos, colaboradores e estagiários. Quem já atuou em vários setores da instituição é Honório de Moraes. Hoje, à frente de uma das pró-reitorias do Instituto, o gestor conta com orgulho como sua trajetória de vida está entrelaçada com o crescimento do IEF Sul de Minas. Um sonho meu era ser aluno da antiga Escola Agrotec Federal de Machado. Lá eu fui aluno por três anos, né? depois fui contratado na cooperativa dos alunos, trabalhei mais 11 anos é, dentro da escola, depois fui, fui selecionado num concurso público, e aí acabei sendo redistribuído para a antiga Escola Agronômica Federal de Machado e já estava na formatação de instituto federal. Quando a gente veio para cá, né, comecei como PI e os primeiros reconhecimentos de cursos. E a gente foi inclusive começar a conversar sobre criar novas unidades. Até então eles em confidência Machado e Moçambinho. E a gente tem a oportunidade nas mãos agora de ajudar nesse processo de implantação. Então é, essa experiência, né, para mim como Pessoa, foi fantástica Esse diferencial que foi a chegada do Instituto no sul de Minas, foi vivenciado por Sônia em Três Corações. A funcionária da Prefeitura, cedida ao IEF, ajudou o campus avançado a se estruturar. Vou te falar a verdade, é uma conquista muito grande. Porque quando eu vim para o Instituto, em 2012, era um polo pequenininho, era duas partinhas bem pequenas. Então, eu lutei, assim, dentro do que eu podia, eu lutei para que crescesse, né? Chegar aqui todos os dias, entendeu? Ver o rosto dos meninos chegando, me cumprimentando, sorrindo, me abraçando. É um carinho que a gente troca, né? E é muito bom isso. Ela é uma pessoa muito, muito, muito amorosa, carinhosa, linda, linda por dentro, sabe? Aquela pessoa que não te abraça só fisicamente, mas te abraça com o coração. Você chega atrasada, ela fala com toda a educação, primeiramente ela fala bom dia, e um bom dia muda muita coisa, nossa, tem dia que, que eu saio de casa meio estressado, chego ali, a Soninha tá ali no portão e fala bom dia, aquele amor. Todas as posses daqui eu tenho muito orgulho de dizer, sou egresso do Campus Machado. Tudo que a gente vai fazer aqui um dia vai ser para a vida de um estudante, que existe a família por trás, né? que trabalhou muito para que esse estudante estivesse dentro da nossa instituição. E isso é bem legal, bem orgulho mesmo fazer. Eu gosto muito daqui, O pessoal tudo bom, a gente, a gente aqui somos uma família. Uma frase que a gente usa muito, né, que é orgulho de ser IEF sul de Minas, eu acho que isso eu, minha mãe hum. e todo mundo na nossa família tem o maior orgulho de que nós estejamos aqui agora nesse momento, inclusive dando esse depoimento.